Caralho, moleque, burro. <risos> é burro. tu burro, burro, burro. <risos> burro! Sai da frente, vato. cara. Faz uma post pra mim aí, na moral. Não, eu vou ir pra foi aqui. Como que eu vou aí, cara? Eu tô frio. Caralho! <risos> Tomar no cu, cara. Caralho, quando eu acho que tu pode ser burro, tu consegue, hein? Porra. Boa, oh, animal. Cara, ah, força só aí. É para ser o clube, clube pinguim clube do teu cu. Clube... As ah, futei, moleque. Tá porra. Que é isso, moleque? Ah, não escuridão do caralho. Meu deus, que becil, o Que? Que? Um, Era só ter feito um ali Embaixo direitinho, cara, ó Socorro! Caralho, moleque, tu <risos> é burro. é burro, burro, burro. <risos> burro, Sai da frente, bata Faz <risos> uma post pra mim aí, na moral. Não, foi pra eu, por aqui. Como que eu vou aí, cara? Eu tô preso. Caralho! <risos> c... Tomar no cu, cara. Caralho, quando eu acho que tu pode ser burro, tu consegue, hein, porra. Eu sou o animal Tomando cu Na real, tá fazendo moleque quebrou ali embaixo, é. cara deu um artelo machado. Mas isso passar por onde, cara? Quebra essa árvore por aí, porque ele já vai pra toda a direita, linha reta depois. Vai gastar menos bagulho. Linha reta, cara. Olha pra direita ali, cara. Ah, esse você não consegue ver, eu acho. Mas eu já consigo ver o final do bagulho. Ah, ah tá. Bora. Tá, tá pra ver agora? Pra... Será que, moleque? Olha ali esse um montão de árvore que tem lá. Consegue ver? Consigo. Bora que bora. Eu acho que esse aqui já foi, vou liberar a madeira aqui pra nós. Beleza. É, já foi já. Tem como melhorar a velocidade que pega essas paradas, mano? Quase fala. Porque é sempre Por trecho é de porrada, tá ligado? É. Ah, deve dar, deve dar. Se tiver como porra, dar duas uma porrada, porra, melhor coisa, vim. dar porradão, pá, pá. Caramba, moleque, o campo de visão é muito longe, Se aqui eu tô vendo, dessa vez pelo menos, eu tô vendo longe, imagina não tô aí. Eu consigo, ver o... mapa todo. eu consigo ver os dois pontos do, do início e do final. <risos> Caralho, tá maluco. E ainda sobrou um pouquinho ainda. Bizarro, velho. Mete o louco também. Só faltou ser um 4x4, né? É. Ele é. Ele é 100. Não é ruim, mas um 4x4 seria melhor, né? Mas olha as merdas do jogo que eu jogo, por que, que eu quero um 4x4? Mas daí. Tem que, tem que jogar coisa pesada. Coisa, né? Pega a pica reta ali. Ah, tu consegue enxergar longe pra caralho, Não né? Eu esqueço disso. Não precisa também porque... O bagulho vem sozinho, lembra? Vai ter que pegar mais Preda, pô. É verdade, é pra próxima tela, né? Vou pegar lá. Ah, pra você aparece essa exclamação antes que de mim, né? Eu acho. Ó, oh, bem antes. Não tem nem comparação. <risos> Vou colocar o último aqui que tá pegando fogo. Ah, use 38 trilhas ou menos. Ih. Eu nem vi essa missão. New Wagon, o que, que isso aqui faz? Aumenta a eficiência dos vagões próximos. Ah, acho que. Só pegar esse aqui? Deficiência? Pode. Sei lá. Não, desse aqui é velocidade de navegação. Os bogus fazem mais rápido. Mas daí é foda. Onde é que eu vou botar isso? Ah tá, eu upgrade essa merda. Não pode crer, então tu usou ali já. Aí, ó. Agora eu entendi. Pega fogo quando esse negocinho ali não, não tem água, né? Aham. Uhum. Quando acaba essa, o estoque de água dessa porrinha aqui. É verdade, a gente tem que colocar água nele. Olha lá. Vai é picareta agora. Tá comigo. Tá contigo. Pega essa praia daqui, ó. Tem que abrir o espaço aqui, senão fodeu. Cadê, cadê, cadê? Ai, Tá difícil. Pô, pega as madeiras lá à direita lá. Vai tudo pra direita ali que você vai ver um caminho em cima. Lá é o final. Direita? É. Ah, tem que pegar essas madeiras aqui, cara. Oh, na real, tem que pegar aquele parafuso ali, tá vendo? Parafuso. Ali embaixo. Eu Não tô vendo nada, cara. Ali embaixo, embaixo de tu. Ah, pode crer. Eu não tinha visto essa porra, não. Tá mais <risos> escondido. Nossa, quase bateu, ele não avisou. O bagulho tá construindo muito rápido agora. Tem uma pica reta. Aqui. O bagulho tá construindo muito rápido, Diego. Eu tô vendo, só que... Vai de... Operários. Como adicionar é bot? Dia dá pra comprar, né? Uns bots. É. é quando tu desconectou, fi, tinha um botzinho. Entrou um bot no teu lugar, e, ó, pegando, a ma... pegando só o que sabe o um negocinho, assim, filho. eu, e caralho. Ainda mandou emote que bateu o trem. <risos> Sério? É. Meu rango chegou. Dá pausa, é bom será? Que a gente... Só quando terminar. Mas é bom que a gente que o Dogo daqui também tá ficando pronto e a gente já vai comer. Encheu o bucho. Ou não é volta pra gameplay. Agora ah, né? vai... eu, eu, eu, eu, eu coloquei pra eles deixarem na porta, mãe. então acho que tá subas. Ah é, né? Aí eles deixam na porta, mó legal né? Aham. Uhum. Porque <risos> no Brasil lá. se deixar na porta alguém pega. A não ser que seja... A não sei que seja portaria, né? Até os cachorros pega, fi. É verdade, aqui eu não vejo animal de rua, sabia? Ó oh, mal, né? Porque é aí tem abrigo suficiente pros bichos. Dificilmente tem um que fica largado na rua, tá? Não tem um, mano. Até agora eu não vi um. Ou é, ou é adotado ou fica em abrigo, porque tem espaço. O ser humano cura dos bichos. Não é igual aqui cagando para os animalzinho. animalzinhos. Tô falando grandes... de vagabundo. Os caras é Meu baixo copo. dos bichinhos. Que é país evoluído, né, cara? Cadê moleque? Essa tela é, é hard. Tem coisa pra caramba nisso aqui, dá pra preparar muita madeira, muita madeira pra o próximo, tá ligado? Dá mesmo? Olha o que eu tô vendo aqui tentando ó, coisar essas pedras aqui, porque no começo da outra a gente tá sem pedra. Olha onde eu já tô estocando madeira ali. Ah. É. Pô, falando isso, precisa de pedra. Peraí picareta. Eu vou pegar. Tomara que dê essas daqui, que eles não fodeu. Não, dá sim, dá sim. Carai moleque. Tá pegando fogo em tudo. Foda-se. Passa pouco, porra que eu tô com fome. Ah, vê lá se o bagulho chegou que eu vou comer aqui também. Bele. Caraca, que tela já gigante, bota. moleque. Uó. Ah, liberou outro oh. charakter. dá ali. Já volto. Ai! Não dá! Ai! Corta aqui, corta aqui! Fudeu, moleque. O que a gente já tomou foi no cu. Não, dá pra arrumar ainda, dá pra arrumar ainda Eu não consigo passar pra ali Tá Tomamos no cu foda nossa, fudeu pra caralho. Não! Caralho, mas tido. essa tela é fudida também, né? Ah. ah. chega um momento que só com dois não tem como. <risos> no começo dá, tá ligado? <risos> Mas chega um momento que não tem como. Isso. Vamos. Isso. De texture. Hein? Vamos né, meu trem morreu. Foda.